Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo mais um vídeo de dicas, análise estatística e informação para ajudar todos vocês nessa próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco. Para você que não conhece o Rei do Pitaco, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar o, vi, o aplicativo, celular Android e iOS. Lembrando sempre que o aplicativo ele é gratuito, tá? você não precisa pagar nada, tanto para baixar quanto para jogar. Você pode jogar da forma gratuita ou então na forma paga dentro do jogo e de qualquer forma você concorre a dinheiro e prêmios dentro do Rei do Pitaco. Combinado? Para você que não conhece ainda algum, algumas funcionalidades dentro do jogo, temos também uma playlist com vários tutoriais ensinando você o Beabá de como jogar o Rei do Pitaco, o link também está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá então começar com as dicas dessa próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, lembrando sempre que o mercado fecha 10 minutos antes da primeira partida da rodada e aí fica muito fácil para a gente descobrir quais são algumas prováveis escalações da rodada na, dessa próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, combinado? Eu vou começar aqui com alguns jogos. Já fazendo a análise de jogos, aquele mesmo esquema de sempre. A gente faz uma análise dos jogos da rodada aqui, um, uma passada ali, um, um pincelzinho ali, bem rapidinho sobre os principais jogos. Trago algumas informações, algumas estatísticas para ajudar vocês é, a desenvolverem uma estratégia, a melhorar a estratégia de vocês para essa próxima rodada. E depois a gente vai para a parte de indicações de jogadores aqui para ajudá-los a habitarem nessa rodada. Lembrando sempre, hein, galera, a gente tem um grupo lá no Telegram, o link também está aqui na descrição desse vídeo. A gente leva mais dicas mais informações mais conteúdos rodada a rodada para ajudar vocês a mitarem também ganharem dinheiro e serem lucrativos dentro do rede Pitac. Então, o link, na link do nosso grupo no telegram tá aqui na descrição desse vídeo tá vamos começar falando aqui dos jogos Vamos falar aqui do primeiro jogo, talvez o jogo mais visado para essa rodada do Rei do Pitaco, que é Volta Redonda e Botafogo, 10 minutos antes é, do fechamento do mercado, a primeira partida dessa rodada. Uh, vou falar um pouquinho sobre o Volta Redonda, muita gente vai escalar esse time com peso nessa rodada, a grande maioria vai, mas eu vejo que nem todos têm tanta conhecido tanto conhecimento sobre a equipe, então a gente fez um trabalho de estudo, viu alguns jogos, algumas estatísticas bem legais, bem interessantes esse time, e a gente vai indicar aqui alguns jogadores pontuais aí que a gente identificou que podem ser boas opções nesse jogo contra o Botafogo. Então vou falar um pouquinho do, sobre o Volta Redonda, ele é o segundo colocado no Campeonato Carioca, está atrás só do Flamengo, vem fazendo uma campanha muito boa, muito, muito boa mesmo, são seis vitórias, dentro dessas vitórias venceu o Vasco, venceu o Fluminense, é, empatou com o Madureira, que até então era uma sensação também do Campeonato Carioca, só perdeu para o Rezende. Mas ali foi um, um, uma coisa bem fora da curva ali. A equipe vem jogando bem, quase que dois jogos por jogo, uma média, uma estatística bem interessante. É o quarto time que mais finaliza no Campeonato Carioca. É, é o líder em desarmes dentro do Campeonato Carioca. É o segundo melhor ataque. E é o segundo também que faz mais faltas, mas é um time muito interessante, tem alguns destaques individuais, tem uma forma coletiva muito interessante de jogar. É um time que vem de três vitórias seguidas, nos últimos três jogos fez nove gols, ou seja, três gols em cada jogo, uh, vem de quatro jogos sofrendo gol principalmente, né? A gente vai pegar aí, sofreu gols para Resende, para Boa Vista. É o mais eu vejo que é um time que tem chance de segurar esse G nessa rodada, até porque o Botafogo vem com algumas mudanças no seu time. Então, já vem sem Babi, vai vir com algumas algumas mudanças que a gente vai comentar mais para frente nesse vídeo aqui mas eu vejo que o Volta Redonda tem sim condições de vencer o Botafogo lembrando que já venceu o Vasco, já venceu o Fluminense, é uma equipe que vem jogando muito bem e tem como grande destaque o Aleph Manga, né? aproveitar até mandar um abraço para ele aí, que eu tenho certeza que ele vai estar tá assistindo esse vídeo aí, ele que virou nosso seguidor aí, depois a gente indica ele, falar um pouquinho sobre ele nos stories durante toda a semana o cara, ele é a gente boa demais comentem lá as fotos que ele publica sigam, sigam ele, que é um cara muito mesmo um cara muito gente boa, nos nos últimos três jogos ele fez seis gols cara, então dos nove gols que ele tem dentro do campeonato, desculpa, dos últimos dos últimos gols que ele fez no campeonato carioca, seis foram os últimos três jogos, então um grande destaque porque ele é um cara que pontua com diversos scouts, a gente vai falar um pouquinho mais dele mais pra frente. Mas eu vejo que o Botafogo Redonda, pelo que vem jogando, pelo que vem produzindo dentro do Campeonato Carioca, tem sim condições de vencer o Botafogo, que eu vou falar um pouquinho dele agora, que é uma equipe que está um pouco inconsistente ainda nessa temporada de 2021. na temporada de 2021. É uma equipe que tem 8 em 8 jogos, venceu apenas dois, né? venceu o, Nova, o, o, o, o Resende e o Nova, e o Nova Iguaçu cinco empates, é uma das equipes que mais empatou dentro do campeonato carioca inclusive empatou com o vice-lanterna Bangu, com a portuguesa, com o Vasco e perdeu só para o Flamengo, apenas uma derrota mas é uma equipe que tem, tem muito empate, oscila muito rodada após rodada você não vê ele mantendo uma consistência ali dentro do campeonato carioca 8 é, gols marcados, uma, uma média muito baixa de gols marcados e 6 sofridos, no início do campeonato ele começou relativamente bem né? nas três primeiras rodadas o Botafogo não sofreu gols, porém nos últimos jogos aí o Botafogo vem cedendo muito a uma equipe que tem jogado cada vez cada vez menos, a uma equipe que não consegue uma regularidade apesar de ter alguns jogadores individualmente falando interessantes para o rei do pitaco para a gente poder escalar. Porém você foi analisar a equipe como um todo uma equipe que está tá tá baixa tá, tá, tá baixa tá da expectativa, ah, muita dificuldade de fazer gols nos últimos, três jogos marcou, mas tem, nos últimos três jogos marcou gols, mas tem muita dificuldade e sofreu muito contra o Nova Iguaçu. Para quem teve a oportunidade de assistir o jogo, ou pelo menos nos melhores momentos, viu que a equipe sofreu muito, cedeu muito espaço, muitos problemas de marcação e só conseguiu a vitória no último minuto do jogo. Quase que no último minuto, nos minutos finais ali, a equipe conseguiu virar a partida ainda com a ajuda dos jogadores reservas. Né? Os titulares não conseguiram fazer, ter um bom desempenho. É dentro desse jogo. Uh, e aí nesse jogo aqui, Volta, Volta Redonda e Botafogo, eu vejo que o Volta Redonda tem uma leve vantagem contra o Botafogo, se a gente for analisar. Contra equipes de médio e topo da tabela, Volta Redonda está conseguindo conquistar bons resultados. Já o Botafogo está oscilando bastante, consegue um resultado bom contra uma equipe grande e na outra na outra rodada com, um, contra uma equipe de média parte de baixo da tabela está tendo dificuldades então vejo que com isso mais outras informações que eu vou trazendo para vocês aqui ao longo desse vídeo eu vejo que o volta redonda é favorito contra o botafogo só não consigo ver um favoritismo para segurar SG mas para vitória eu vejo que o volta redonda é favorito é, Fluminense Fluminense e Nova Iguaçu aqui está um jogo bem interessante Fluminense tem 4 vitórias do Campeonato Carioca, é o quarto colocado, venceu o Flamengo, o Mangu, o Boa Vista e o Macaé, tem um empate contra o Vasco da Gama e porém tem três derrotas. Dessas 3 derrotas, duas foram logo no início do Campeonato, quando o time ainda estava jogando com um time reserva, um time misto, um time bem, juve, bem com bastante garotos ali no início do Campeonato. A minha equipe que tem 12 gols marcados, um número interessante, porém sofreu bastante, 9 gols, mas é, a maioria desses gols foram no início do Campeonato. É, é a equipe que tem o melhor aproveitamento em desarmes do Campeonato Carioca, então é um lado bem interessante no Campeonato Carioca e ainda por cima que o Fluminense tem jogadores muito bons critérios de desarme, para quem lembra no Campeonato Brasileiro, tanto no Cartola quanto no Rio de Pitaco, os jogadores de desarme do Fluminense destacavam, destacaram muito, e nesse Campeonato Carioca não tem sido diferente. É, e é, é o time que comete menos faltas, então você tem um time que comete pouquíssimas faltas e tem um alto índice de aproveitamento em desarme, então eu vejo que o Fluminense pode se dar bem ah, nesse critério de desarme, Uh, o time titular só perdeu por volta redonda, né? mas aí era a volta do time titular, ainda alguns jogadores ainda sem ritmo, perdeu por volta redonda. o volta redonda estava jogando muito bem, né? continua jogando muito bem no Campeonato Carioca. Porém, o Fluminense, depois desse jogo, começou a melhorar bastante. Empatou com o Vasco e venceu o Macaé. Ah, venceu o Macaé que é a lanterna do Campeonato Carioca. Mas ele venceu e convenceu, jogou muito bem. Então eu vejo que o Fluminense é um time bem organizado, está tá melhorando joga após jogo. O Fred e o Nenês estão jogando muito bem, muito bem mesmo. Estão produzindo não só individualmente, mas também coletivamente para toda a equipe. É ah, uma equipe que trabalha muito bem a bola. A defesa ainda é um ponto falho que precisa melhorar. Mas eu vejo que com a volta do Lucas Claro a tendência é melhorar. Aí vai ser Nino Lucas Claro no, na defesa. Ah, e o time que eu estou identificando que nos últimos jogos o sistema defensivo está recuando bastante principalmente no segundo tempo, não dá para saber ainda se é por conta de falta de ritmo, é, se está ainda faltando ritmo para os jogadores, é início de é uma, quase que uma pré-temporada, pensando na Libertadores, mas eu vejo que o sistema defensivo do Fluminense tem cometido algumas, algumas poucas falhas, vamos chamar assim, uh, eu vejo que é um ponto que o Fluminense precisa é, melhorar, se não vai tomar gol do Nova, Redo do Nova Iguaçu. Eu vejo que pode tomar gol do Nova Iguaçu, que eu vou falar um pouquinho. É um time que em oito jogos tem três vitórias, venceu nada mais, nada menos que o Flamengo o Botafogo e o, o Principalmente no, no Flamengo e o Botafogo, tem três empates contra a Madureira, Vasco e, e, e Portuguesa. Porém, tem duas derrotas e duas derrotas que a gente tem que olhar com muito detalhe, que foi contra o Boa Vista e principalmente contra o Macaé principalmente contra o Macaé. É uma equipe que tem oito jogos, tem 10 gols marcados, 10 gols sofridos, tem dois SGs, mas é uma equipe que oscila bastante dentro do Campeonato Carioca. Ora faz boa partida, ora faz uma partida abaixo, bem abaixo de esperado. Mas é uma equipe que está causando ali um pouquinho de dificuldades para os grandes dentro do Campeonato Carioca. Ah, é um time que tem um contra-ataque muito rápido, sempre pelos lados, força muito pelos lados. O Fluminense principalmente contra... O, o, o Volta Redonda sofreu muito pelos lados do campo, então vejo que o Novo Iguaçu pode explorar muito essa estratégia utilizando ali as costas tanto do Calegari quanto do Egídio, que a tendência é ser o Egídio lateral esquerdo. Então o Novo Iguaçu eu vejo que pode explorar muito. E é um time que, cara, ele cruza muito para a área, cruza bastante, é, e sempre utilizando a referência do seu principal atacante ali. Então é um time que tem que tomar bastante cuidado, é um time muito, muito rápido contra-ataque, é uma equipe que pode levar perigo para o Fluminense, tá? Então aqui, Fluminense e Nova Iguaçu, vejo que o Fluminense é favorito a vencer, tem chance de segurar g. Mas o Nova Iguaçu é uma equipe traiçoeira, vamos chamar assim. Uma equipe que consegue tirar esse SG de algumas equipes ali. Inclusive tem vitórias bastante expressivas no Campeonato Carioca. Principalmente contra Flamengo e Botafogo. Mas eu vejo que o Fluminense é favoritaço para esse jogo. Favoritaço não, mas tem chance de vencer. Vamos falar do, do clássico mineiro. Caxias e Grêmio, gente, não vale para essa rodada no Rei do Pitaco. Tá, tá aparecendo aqui, mas não vai valer. Até porque o Grêmio jogou nessa última sexta-feira, ontem. Ah, mas eu vejo que o jogo vai ser remarcado e não tem, não tem data definida, mas está aparecendo aqui. Vamos falar do Clássico Mineiro, então, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ah, cara, um clássico bem interessante, a última vitória do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, foi em 2019, faz dois anos, foi na Copa do Brasil ainda, quando, quando eles se enfrentaram. Foi a última vitória, mas era um outro cenário. Nos últimos cinco jogos, do Cruzeiro tem uma vitória, o Atlético Mineiro tem três e um empate entre essas equipes. Mas muita coisa mudou nesse período, nesse meio tempo. Né? Então, o Cruzeiro perdeu diversos jogadores naquela época, mudou de técnico diversas vezes, foi rebaixado. E o Atlético Mineiro tinha um, um time interessante. E aí, do último ano para cá, uma equipe que se reforçou muito, está é, se reforçando cada vez mais para poder bater de frente realmente contra Flamengo, contra Grêmio, contra Palmeiras. E aí você vê que o elenco do Atlético Mineiro está re resolvendo alguns jogos que começam a ficar difíceis dentro do campeonato, campeonato Mineiro. E o Atlético Mineiro, com a força do seu elenco, consegue re resolver partidas. Para quem assistiu o clássico contra o América Mineiro... Pôde ver que o jogo não estava fácil, porém o banco ajudou a resolver o jogo. Então o Atlético Mineiro não fez uma grande partida, foi uma, uma partida bastante equilibrada, mas os reservas e os reforços do Atlético Mineiro se sobressaíram. É, é um jogo que marca muito uh, o ataque contra a defesa, o melhor ataque contra a melhor defesa no Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro tem 20 gols marcados em 8 jogos, é quase que 2 é, gols e meio por jogo. Já o Cruzeiro. Tem apenas 3 gols sofridos. A minha equipe tem 5 SGs conquistados dentro do, dentro do Campeonato Mineiro. Vem de 3 SGs seguidos, porém, o, o Cruzeiro tem um detalhe bem interessante: das 4 vitórias que ele tem no Campeonato Mineiro. Três foram contra equipes a parte de baixo da tabela. É uma equipe muito inconsistente, uma equipe que cria muitas chances de gol, finaliza muito para gol, mas a conversão em gol é muito baixa, é muito baixa. Aliás, a conversão também, acerto na finalização é muito baixa. Você pega geralmente ali os melhores momentos dos jogos do, do Cruzeiro, estou falando só dos melhores momentos, você vê muita finalização, porém para fora, ou é desviada, ou uma finalização ali que é bloqueada e não vai nem chega nem, nem no gol. Então o Cruzeiro tem um sério problema em aproveitamento e finalização. É um problema muito grave, porque se o Cruzeiro tivesse pelo menos convertido metade dessas finalizações, estaria em uma situação bem confortável dentro do Campeonato Mineiro. É... E o Cruzeiro, cara, é uma equipe muito consistente, vive de altos e baixos dentro do Campeonato Mineiro, ainda não está convencendo, apesar da posição. É terceiro colocado, porém o futebol que está apresentando dentro de campo não convence ainda, pelo menos para mim não está convencendo. Já o Atlético Mineiro, uh, cara, oito jogos, sete vitórias, inclusive venceu o América Mineiro, como eu comentei, a força do elenco é muito forte. A única derrota foi contra a Caldência, mas a Caldência é uma equipe que vem. É, constantemente 20, é, é, atrapalhando a vida dos grandes do Campeonato Mineiro, então venceu o América Mineiro, venceu o Atlético Mineiro, então a Caldense é uma equipe que é um ponto fora da curva, é um time muito bem é, organizado, uma equipe que também deu trabalho para o Vasco da Gama na Copa do Brasil, mas cara, o Atlético Mineiro tem 87% de aproveitamento do Campeonato Mineiro, 7 vitórias em 8 jogos, apenas 5 gols sofridos, em oito jogos. É uma equipe que vem jogando muito. É a equipe que mais finaliza para gol no Campeonato Mineiro. É a equipe que mais desarma no Campeonato Mineiro. É líder. Só perdeu para a Caldense como eu comentei com vocês. E em oito jogos tem quatro SG's no Campeonato Mineiro. E uma média de dois gols e meio por jogo. É clássico. Sim, é um jogo clássico, é sempre um jogo equilibrado, mas eu vejo que o Atlético Mineiro é super favorito para esse clássico contra o Cruzeiro. Infelizmente, no atual cenário, é, existe um, um desequilíbrio muito grande entre essas duas equipes. E eu vejo que o Atlético Mineiro é favorito a marcar gols, e mais para frente eu vou falar se é favorito ou não para segurar esse G, até porque é um jogo muito é, um clássico, o Atlético Mineiro é favorito a fazer gols, mesmo com o Cruzeiro tendo uma defesa muito forte, mas eu vejo que até mesmo para SG, acho que o Atlético Mineiro consegue segurar a SG. Eu acho que consegue, porém, então eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui, quem é que deve jogar ainda no Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vai ter algumas mudanças para essa partida. E aí, o último jogo válido aqui para essa rodada no Rei do Pitaco, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, é um jogo que é válido pela Supercopa do Brasil, mas o Rio de Pitaco colocou dentro dos estaduais, até porque colocou, em substitu colocou substituindo o jogo Caxias e Grêmio, a tendência era ser um jogo à parte, um campeonato à parte, mas o Rio de Pitaco colocou ali dentro dos estaduais, até porque para substituir uma partida que estava saindo, né, é, cara, falar de Flamengo e Palmeiras aqui, são as duas equipes que mais se destacaram na temporada passada. E aí, nessa, nesse início de temporada, as duas equipes vêm reforçando cada vez mais é, a forma como eles jogam. O Palmeiras tem pouquíssimos jogos nessa temporada. Tem muito mais jogos no Campeonato Paulista. Fez um jogo no meio de semana agora contra o Defensa e Justiça pela final da Recopa Sul-Americana. E o Flamengo, time titular, jogou apenas dois jogos né, nessa temporada. Que foi o 3x0 contra o Bangu, o 5x1 contra o Boa Vista porém a equipe voltou jogando muito bem, uma intensidade muito alta, as férias que esses jogadores ganharam fizeram muito bem, porque alguns jogadores que estavam apresentando cansaço, uma pequena queda técnica, voltaram e muito bem. Tudo bem que é jogo de campeonato carioca, é um nível bem abaixo de um campeonato de nível nacional, internacional, mas é muito bom para a gente ver o que, que esses jogadores, como eles estão fisicamente, que eles estão conseguindo produzir. É, eu vejo que campeonato, campeonato estadual, muito mais para isso, então para você ver como está o nível desses jogadores, para ver como eles vão chegar no Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estão um pouquinho abaixo ainda, mas eu vejo que ainda vão melhorar nesse início de temporada, que é o caso o Isla e o Everton Ribeiro. Estão um pouquinho abaixo até porque os demais companheiros de equipe estão jogando muito acima mas um nível muito alto mesmo dentro do Campeonato Carioca. O time todo está muito bem, e a intensidade que o Flamengo está impondo nos jogos é do início ao fim. Você não vê o time tirando o pé na metade do segundo tempo, no final do segundo tempo, o time está sempre buscando marcar gols, sempre querendo agredir o adversário, marcando, desarmando no campo de ataque. Então o Flamengo voltou muito bem, e aproveitou muito bem essas férias. Né? Já o Palmeiras... É, nos últimos 5 jogos aí nessa temporada, são três vitórias, dois empates, o time tem dois SGs conquistados e sofreu apenas 4 gols nos últimos cinco jogos, mas tem 10 gols marcados, é um número bastante interessante e é um time muito letal, Palmeiras, é um time muito perigoso, ele pode jogar de diversas formas mas a forma que mais causa estrago nos seus adversários é quando ele joga na base do contra-ataque né, que aí o forte, o time já, o time já explora muitos lados de campo, explora muitas velocidades dos seus pontos, principalmente o Rony, que vive, viveu uma fase muito boa na temporada passada e nessa temporada também está jogando muito bem, o Palmeiras deve ter a volta do Gabriel Menino, muita gente na imprensa está falando sobre o Felipe Melo, os problemas que ele teve, principalmente contra o Defensa e Justiça, mas o Palmeiras é lógico que ele vai se reforçar ainda mais para esse jogo defensivamente, para esse jogo contra o Flamengo, se jogar como jogou contra o Defensa e Justiça vai sofrer muito, e aí o Palmeiras tem a volta do Gabriel Menino para essa partida, ele já está até em Brasília, junto com toda a delegação, e aí o Palmeiras acho que vai se reforçar ainda mais na parte defensiva. Tá, e aí vai ter aquele jogo, o Palmeiras querendo propor jogo e o Palmeiras explorando muito e muito contra-ataque, que é o forte das duas equipes, né? um propor jogo e o outro explorar muito contra-ataque. Aqui eu vejo um leve favoritismo para o Flamengo contra o Palmeiras, até porque o Palmeiras eu vejo que é, ele estava evoluindo, mas era uma equipe muito mista no campeonato estadual, Contra o Defesa e Justiça fez, uma equipe, fez um jogo ali que eu vejo que poderia ter jogado um pouquinho mais, mas sofreu contra uma equipe emergente é, no futebol sul-americano, uma equipe que tem jogado muito bem Defesa e Justiça, vem causado aí muito trabalho para as equipes grandes, principalmente do Campeonato Argentino e algumas equipes aqui até mesmo do Brasil, como São Paulo, por exemplo, como o Vasco da Gama. Então, uma equipe que foi campeão, não foi por acaso, da, da Copa Sul-Americana, mas o Palmeiras teve problemas, teve problemas contra o Defesa e Justiça. E o Flamengo, não dá pra gente falar muito, até porque são dois jogos aí do time titular, mas é uma equipe que, cara, do meio pra frente, a gente tá acompanhando no Campeonato Carioca, são jogadores que, cara, podem resolver a partir a qualquer momento. O Diego e o Gerson, que são volantes nessa equipe, estão jogando muito bem estão jogando muito bem, estão participando até de jogadas ofensivas, estão produzindo pontos com jogadas ofensivas, esses dois jogadores. É, e aí do meio para frente, o quarteto aí do, do ataque dispensa comentada, são jogadores muito acima da média, que podem reserva, resolver uma partida a qualquer momento. É só tocar para o lado, que sempre vai ter algum companheiro bem posicionado que vai concluir é, para o gol. Então aqui eu vejo o Flamengo com um leve favoritismo nesse duelo entre Flamengo e Palmeiras, tá? Mas é um jogo que ali é 51 a 49, é um equilíbrio muito, muito apertado ali. Não dá para você cravar muito ali, muito, eu vejo que não dá para cravar muitas fichas no Flamengo, mas eu vejo que vai ser um jogo bastante equilibrado. É, e aí, gente... Os favoritos, na minha opinião, a fazerem gols nessa rodada, eu coloco primeiro o Atlético Mineiro pela produção ofensiva. Time que está produzindo muito. Teve uma pequena queda ali uh, contra a Caldense, mas é uma equipe que produz muito. Produz muito, até mesmo contra o América. Mineiro, que tem um sistema defensivo muito forte, a equipe conseguiu produzir. Em segundo lugar, eu coloco o Fluminense. O time titular que voltou a jogar agora. Voltou a jogar muito bem. Está produzindo bem. É, rodada após rodada está melhorando. Está evoluindo. O Flamengo principalmente pela parte ofensiva né, do time, o quarteto de frente, eu vejo que pode resolver uma partida a qualquer momento. E aí eu coloco aqui como uma quarta força volta redonda. Eu vejo que é um time que está jogando muito bem, está produzindo muito é, no Campeonato Carioca, ofensivamente, defensivamente, tem se destacado bastante. Eu vejo que é um, um time favorito que a gente pode apostar em algumas peças nessa rodada. E SG, o SG assim, que eu vejo que são os mais prováveis de acontecer nessa rodada é o do Fluminense, Chico Fluminense está evoluindo rodada a rodada, como eu comentei com vocês. É uma equipe que tem que tomar bastante cuidado, principalmente na parte defensiva. Mas tem a volta do Lucas Claro, que vai estar no lugar do Frazan ou então do, do, do, do Matheus Ferraz. Né? Então, uma equipe que vai ganhar mais um reforço importantíssimo no sistema defensivo. O Atlético Mineiro, eu vejo que pode segurar SG, até mais pela, pela, pela produtividade ofensiva do Cruzeiro ser muito abaixo. Como eu comentei com vocês, é uma equipe que finaliza muito, mas tem um aproveitamento muito baixo. Em terceiro lugar, eu coloco o Volta Redonda. Acho que ele tem chance de segurar SG contra o Botafogo, até porque o Botafogo vem com mudanças, além de estar sem o Matheus Babi para essa rodada. Notícias aí com base no que saiu nessa sexta-feira, ontem, é, nos principais sites de esportes. Então eu vejo que o Volta Redonda tem chance de segurar SG nessa rodada. Um SG ali para apostar numa liga grande, eu vejo que uma liga grande você pode apostar, por exemplo, no Palmeiras e também no Flamengo. Se você for colocar ali uh, no multi-entrada, eu acho que vale a pena fechar uma zaga ali entre essas duas equipes. É um jogo que eu vejo que vai ter pouquíssimos gols. Na minha opinião, o Flamengo é favorito, mas eu vejo que é um jogo de poucos gols. E eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu acho que vale a pena numa sala grande você fechar uma zaga do Palmeiras ou do Flamengo no Rei do Pitaco. Beleza, então fiz aqui uma análise da rodada, trouxe aqui algumas opções uh, algumas opções, não, aqui algumas análises, algumas boas opções de ataque e defesa. Vamos lá começar então com as dicas de jogadores. né Vou começar aqui o goleiro. Eu, uma aguinha, né? Preciso é, vamos lá então para goleiros. Bem, não temos tantos goleiros assim mas eu destaco aqui dois goleiros aqui é, mais seguros para essa rodada você que não quer arriscar tanto com goleiro eu tenho duas opções seguras de goleiro para essa rodada, o primeiro é o Marcos Felipe do Fluminense, é um goleiro que tem pontuando muito bem dentro do campeonato carioca, eu vejo que contra o Nova Iguaçu ele tem chance de segurar SG e também pontuar com defesa simples, né? Aí eu vou abrir aqui as últimas estatísticas dele. Aqui, tem, aqui também é, não tem todos os jogos dele dentro do Campeonato Carioca, mas é um goleiro que, cara, tá sendo regular. Todo jogo ele tá fazendo pelo menos duas... Três defesas simples para o jogo. É um goleiro bem regular. Um cara vejam aqui: é um goleiro que já tem defesa de pênalti. É um cara que está pontuando com defesa simples. Então, é um goleiro bem seguro. Que eu vejo que contra o Nova Iguaçu, principalmente com a volta do Lucas Claro na zaga, eu vejo que o Fluminense tem chance de segurar esse G. E tem um outro goleiro aqui que eu quero destacar: que é o goleiro Andrei do Volta Redonda. Ah, então, é um goleiro aí. Que, que tem mais defesa simples no campeonato carioca? Ele tem uma média de 4 defesas simples por jogo. É uma média muito alta, bem interessante. Então, por jogo, ali ele vai. É porque aqui no Rei do Pitaco ele vai ser a estreia dele dentro do jogo. Mas se ele tivesse participando desde o início é, do campeonato carioca no Rei do Pitaco ele teria uma média de 4 defesas por jogo, é muita coisa, ele tem uma média de praticamente 6 hum, pontos por jogo mais ou menos, vamos arredondar assim, não vou contar os gols sofridos, mas por volta de 4 a 6 pontos por jogo, então é um goleiro bem interessante, que eu vejo que pouquíssimas pessoas vão olhar para ele, eu vejo que para uma liga é, uma liga mais segura, eu acho que é uma boa opção para essa rodada, uma liga dobronada, se você quiser jogar, acho que vale a pena colocar o Andrei, goleiro do volta redonda é um goleiro bem interessante, os números dele, as estatísticas dele são bem, jogam bem a favor a ele. É uma pena que ele não está disponível em todas as rodadas, mas é um goleiro muito interessante para essa rodada. Então, falei aqui de goleiros uh, seguros, vou aproveitar e também falar aqui goleiros que são mais apostinhas, né? Aproveitar que já está nessa tela aberta. Um goleiro que eu vejo que pode ser uma opção muito interessante é o Fábio do Cruzeiro, vou até abrir aqui ele para comentar melhor, é um cara que está fazendo pelo menos 3 pontos toda rodada no Campeonato Mineiro. É, tem alguns jogos que não foram válidos para o Campeonato Mineiro, né? Então um, dois, 3, falta aqui outras rodadas Mas cara, é um goleiro assim que tá fazendo cara toda, toda rodada ele tá fazendo pelo menos duas, três defesas por jogo E aí ele tá garantindo os três pontinhos ali mesmo sem SG Então um goleiro bastante interessante que deve ser muito exigido Nesse clássico contra o Atlético Mineiro é, Ainda não negativou mesmo se você for pegar as rodadas que não valeram pontos é, no Rei do Pitaco Inclusive a última, acho que foi contra Tom Benci Ele segurou SG e defendeu o pênalti então, um goleiro bastante seguro dentro do Campeonato Mineiro. É um goleiro que pode ser interessante para essa rodada. Você que quer jogar numa liga grande, acho que vale a pena colocar um Fábio do Cruzeiro. Uh, o Douglas do Botafogo, eu falei muito do Volta Redonda, mas acho que o Douglas do Botafogo também pode ser uma boa opção. É o terceiro goleiro com mais defesa simples no Campeonato Carioca. Ele ainda não negativou nos jogos válidos dentro do Rio do Pitaco. Então, é um goleiro bem interessante também. Que eu vejo que ele vai ser bastante exigido contra o Volta Redonda, vai ter muita finalização para cima dele. E é um goleiro que, cara, está sendo bastante regular. Estou gostando bastante dele. O único jogo que ele negativou foi contra o Nova Iguaçu. Mas a postura do Nova Iguaçu foi bem diferente. Né, contra o Botafogo. O Botafogo dominou a partida. E aí o Nova Iguaçu praticamente quase nem conseguiu finalizar no alvo contra o Botafogo. É, e depois sofreu a virada mas é um goleiro que está pontuando bem Aí várias rodadas dentro do Henrique Pitaco eu vejo que ele pode fazer sim uma boa pontuação nessa rodada, tem potencial é, e tem o Everton do Palmeiras, né que não tem tanta estatística mas é um cara que tem salvado e muito a pele do Palmeiras, o Palmeiras tem tá conquistado bons resultados nessa temporada com ele em campo, deve-se muito a ele, ele está salvando bastante, a defesa do Palmeiras em um determinado momento na temporada passada é, era uma defesa muito segura, a bola quase que nem chegava nele, depois, ele, depois de alguns jogos, foi passando o tempo, é, ele foi começando a ser mais exigido, mais exigido, para quem joga Cartola, lembra que ele começou a fazer algumas defesas difíceis, uma, duas, três por jogo. Começou a ter uma média ali durante algumas rodadas do Campeonato Brasileiro na reta final. Ele começou a pontuar com uma, duas defesas difíceis, não era muito natural dele. A gente for pegar, analisar toda a temporada, e, e ele tem cada vez mais aparecido no time do Palmeiras, em cada vez mais ganho destaque. Isso é um ponto de atenção, porém, para o rei do pitaco, para você colocar colocar uma liga grande, eu vejo interessante o Everton. O Diego Alves não vejo tanto assim, até porque o Palmeiras não deve finalizar tanto a gol, deve explorar muito o contra-ataque, e aí se o Palmeiras fizer, por exemplo, um gol no início da partida, dificilmente o Palmeiras vai continuar agredindo o Flamengo. Ele vai se segurar e vai explorar muito o contra-ataque. Então esses aqui são os goleiros principais aqui que eu vejo para essa rodada. Fábio, o Everton, Douglas e também eu posso colocar até o Everton, goleiro do Atlético Mineiro. Vejo que ele também tem um potencial bom para essa rodada. Vai pegar o Cruzeiro, como eu comentei com vocês, o, o, o Cruzeiro não tem um aproveitamento tão bom em finalizações, mas o Everton pode ser um goleiro interessante para um SG e talvez fazer defesa simples. Contra a América Mineira, ele sofreu um gol, porém conseguiu fazer quatro pontos ali com três defesas simples dentro do reto Pitaco. Então, os principais goleiros para essa rodada, na minha opinião, Marcos Felipe, do Fluminense, e Andrei, do Volta Redonda. Correndo por fora, eu colocaria Fábio, do Cruzeiro, o Everton, do Palmeiras, o Douglas, do Botafogo, e o Everson, do Atlético Mineiro. Tá? Mas aí, se eu for colocar e elencar ali, os principais goleiros, na minha opinião, para essa rodada, eu colocaria Marcos Felipe, Andrei, Colocaria também o Everton do Palmeiras como uma aposta, acho que é interessante. E o Fábio do Cruzeiro. Tá? Acho que eles têm potencial para fazer uma boa pontuação nessa rodada. Vamos para zagueiros logo de cara, porque zagueiro não tem muito por onde fugir. O Júnior Alonso, acho que o principal zagueiro para essa rodada, mesmo sendo um clássico, tirando lógico os zagueiros do Fluminense, mas acho que o Júnior Alonso é uma boa opção. Vai pegar um ataque do Cruzeiro que é muito fraco muito fraco mesmo, é, como eu comentei com vocês, aproveitamento e finalização baixo, o Cruzeiro tem uma uma uma grande dificuldade nas jogadas ofensivas de concluir, de criação e eu vejo que o Júnior Alonso pode ser um grande destaque nesse jogo, até porque ele é o líder em desarme é, do Atlético Mineiro dentro do Campeonato Mineiro e é um cara que pode pontuar com finalização e tem se destacado nos últimos jogos pela equipe do Atlético Mineiro. É, outras outros zagueiros aqui os zagueiros do Fluminense, claro, o Nino Vai pegar um volta redonda aí, é, que. Volta redonda, não, desculpa, o Nova Iguaçu, que é o terceiro time que mais cede desarmes do Campeonato Carioca. E ele é um cara que a gente conhece o histórico dele, pode pontuar bem com, é, com desarme nessa partida. E também tem a volta do Lucas Clara. Então vejo que são dois zagueiros também bem interessantes para essa rodada. Pensando em zagueiros seguros. Seguros para essa rodada. Outros zagueiros aqui que eu destaco aí, para uma liga grande, que pode ser um diferencial para essa rodada. Eu destaco o Heitor, zagueiro aqui do Volta Redonda. É um zagueiro bem interessante que pontua bem, pode pontuar bem com desarme, com finalização. Nos últimos jogos ele tem se destacado pela equipe do Volta Redonda com Desarmes. Então ele tem uma média bem interessante pra, nos últimos jogos aí. É, dentro do Volta Redonda, até mesmo contra o, contra o Fluminense, ele se destacou bastante. É um cara que pode chamar, chegar também ao campo de ataque. O gilvan zagueiro do Botafogo, vou falar um pouquinho dele aqui. Mesmo não colocando o Botafogo como favorito, mas ele é um zagueiro bastante interessante. Ele é aquele mesmo do Atlético Goianiense na temporada passada. Não olhem tanto para as pontuações dele, mas é um zagueiro muito bom na bola aérea. Muito bom na bola aérea. Aqui não tem todos os jogos que ele disputou pelo Botafogo, mas é um cara que leva muito perigo na bola aérea é, adversária. E o, e o Volta Redonda tem um problema gravíssimo de jogadas de bola aérea. Contra o Fluminense, ele sofreu muito. Se não me engano, o Fluminense, é, os dois gols do Fluminense foram de bola aérea. Foram de bola aérea, fora outras finalizações é, de cabeça que o Fluminense deu, que levaram muito perigo para o Volta Redonda. O Volta Redonda tem muitos problemas nessa parte defensiva, na parte ali ah, de bola aérea. E o Gilvan é um cara que vai muito bem nesse, nesse critério e ele pode se destacar. Pode se tacar é, nessa próxima rodada, mesmo ele tendo uma pontuação baixa, mas é um cara que pode levar perigo uh, para a defesa do Volta Redonda, outros zagueiros aqui. Para apostar, acho que não tem nem tanta aposta, mas é um zagueiro que está como dúvida até o momento aqui no Rei do Pitaco. Que é o Igor Rabelo. Ele tem se destacado principalmente na finalização na bola aérea. Já tem dois gols marcados no campeonato no campeonato carioca no campeonato mineiro. É um cara que tem se destacado bastante, bastante mesmo. Até questão de posicionamento, de desarme. O cara parece que tá jogando. Parece que essa temporada pode ser a dele, né? Mas aí é campeonato mineiro. Uh, aqui já tem dois gols marcados. O cara está pontuando com desarme, está pontuando com finalização. Com falta sofrida, com design nem tanto, mas também está pontuando um jogo ou outro ali. E pode, pode ser uma boa opção também para essa rodada, principalmente numa liga grande. Acho que pode ser um diferencial. Ah, o Cruzeiro que tem os três, tem três zagueiros ali como dúvida para essa rodada. E outro zagueiro que eu quero destacar aqui: aliás, são dois, eles se enfrentam. É lógico que você não vai colocar os dois, mas são dois zagueiros ali que tem, tem é, números bem interessantes ao seu favor. Um é o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, é um cara que faz pouquíssimas faltas, pontua bem com o desarme, é um cara que tem um bom tempo de bola, é um cara que faz pouquíssimas faltas como eu comentei, e aí pontua com o desarme, pode pontuar com interceptação, é um cara que tem um bom passe, uma boa, antecipa... uma boa antecipação, lembrando que o Palmeiras não vai jogar com o Luiz Adriano, deve jogar com o Breno Lopes no ataque, isso se não jogar com o Willian, tentar colocar o Willian centralizado, mas acho difícil, ou então o Palmeiras pode jogar com o Rony centralizado e o Gabriel Veron numa ponta, ou então até o Wesley, mas eu vejo que o Rodrigo Caio pode ser um diferencial numa liga grande, acho que pode ser uma boa opção. E temos também o Gustavo Gomes, né, que a gente conhece ele muito bem, é um cara muito forte na bola aérea, muito forte na bola aérea, é um cara que desarma, está cometendo pouquíssimas faltas nessa temporada, pode ser um zagueiro interessante ali para uma liga grande e também, o zagueiro do Palmeiras. Então os zagueiros aqui, Júnior Alonso, um, um destaque aqui, eu vejo que mesmo um clássico ele pode se destacar, temos a dupla de zaga Nino e Lucas Claro do Fluminense, e aí correndo por fora eu trouxe aqui o Heitor, zagueiro do Volta Redonda, que é um zagueiro que tem, tem se destacado nas últimas rodadas, um zagueiro bem interessante, bem interessante, acho que vocês vão assistir nesse jogo contra o Botafogo, ele vai se destacar bastante. Do outro lado do jogo tem o Juvan, o zagueiro do Botafogo, é um cara que se destaca principalmente na bola aérea, ele é um cara bem interessante ali, que vai duelar contra o Volta Redonda, que tem um sistema defensivo que sofre muito com jogadas de bola aérea. E eu trouxe aqui alguns outros nomes, como o Rodrigo Caio, Gustavo Gomes e o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro. Vamos para meias, desculpa aí gente, estou com um pouquinho de fome aí Deu uma larica agora no meio do vídeo, mas vamos que vamos Vamos lá então para meias, cara, meias tem muita opção boa Opção boa segura e opção boa de aposta Então essa rodada está muito legal para meia Eu vou começar com os meias mais seguros, tá? os mesmos Ah não, desculpa, eu acabei pulando, não vou falar de meia não, vamos falar de laterais, acabei pulando Vamos falar de laterais então, cara, Guilherme Arana Cara que nos últimos jogos, é... ele começou um pouquinho mais tímido quando o Cuca chegou Não estava subindo tanto ataque, a gente até comentou em outros vídeos aqui para tomar um pouquinho de cuidado Com o Guilherme Arana, ele pode estar tá fazendo uma função diferente daquilo que ele fazia com o Paulo mas o Cuca ele percebeu que precisa. O Atlético Mineiro está um pouquinho manjado algumas jogadas. E ele começou a soltar um pouquinho mais o Arana. Então ele voltou a flutuar pelo, pelo, pelo meio campo, voltou a flutuar ali mais na entrada da área, mais centralizado. Então ele está participando bastante, pelo menos esses últimos jogos com desarme com finalização, fez gol, dando passe para finalização, então um cara que está co começando a voltar a atuar como ele atuava antigamente. Então Guilherme Arana eu vejo que é uma boa opção para essa rodada, contra o Cruzeiro, que deve ali jogar muito defensivamente, deve se segurar, eu vejo que não deve tentar bater de frente com o Atlético Mineiro, porque se ele tentar fazer isso, ele vai ser muito prejudicado, o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro tem um contra-ataque muito rápido, é muito veloz, consegue definir muito bem as jogadas que cria, então veja que o Atlético Cruzeiro vai jogar mais equado e aí o Atlético Mineiro vai soltar alguns jogadores e o Guilherme Arana é um deles a dúvida aqui do Atlético Mineiro está em dúvida ainda quem vai jogar do outro lado, se é Guga ou, Guga ou Mariano eu acredito que deu a jogar o Mariano, até porque o Mariano está desempenhando um pouquinho melhor do que o Guga mas aqui eu vejo que o Guilherme Arana é uma ótima opção para essa rodada, até porque é um cara que a gente já tem um histórico, já sabe a importância dele para a equipe do Atlético Mineiro, um dos principais laterais do Campeonato Brasileiro na temporada passada, então o Arana eu vejo que é uma boa opção. Temos o Calegari, o Calegari voltou bem, voltou bem, depois das férias, as férias fez, fez muito bem para ele, a reta final de Campeonato Brasileiro para ele não foi tão boa, onde teve partidas que ele praticamente não pontuava com desarme, não pontuava com o desarme, mas aqui no Rio do Pitaco só conta uma, uma partida dele no Campeonato Carioca, mas eu fui puxar outras estatísticas dele, nos últimos três jogos o Calegari, ele deu quatro finalizações, quatro assistências para finalização e fez seis desarmes nos últimos três jogos, ou seja, dois desarmes por jogo, mais ou menos, uma finalização por jogo, e ali uma quase que um passe-chave, um passe decisivo, por jogo. Então o um cara que tá voltando, está voltando a jogar bem, um cara que é muito importante para essa equipe, que tem muito potencial para pontuar bem com desarme nessa rodada. Então o um Calegari, um cara bem seguro para a gente poder apostar, apostar no escalar. E aí tem outro cara aqui que ele faz uma estreia, que é do Volta a Redonda também, que é o Luiz Paulo. O Luiz Paulo, cara ele tem se sacado muito no campeonato carioca. Nos últimos três jogos ele fez 12 desarmes, somente de quatro desarmes por jogo. O cara está pontuando muito com o desarme, lógico que se valesse para a Rede do Pitaco. Mas é um cara que está se destacando muito no time do volta redonda pelo lado do campo. Então, nos últimos três jogos, ele fez 12 desarmes. É um cara que está pontuando muito, está pontuando com finalização. Nem tanto, está um pouquinho tímido, mas se der espaço, ele finaliza, bate mesmo para o gol. E é um cara que também está dando assistência para a finalização. Então, um desarme que, uma lateral que está jogando bem, não só defensivamente, mas também ofensivamente. Então, o Luiz Paulo pode ser um cara diferencial para o seu time aí, um lateral bem interessante, bem interessante para quem não conhece, é um cara ali que eu posso destacar. Entre ele e o Oliveira, eu destaco mais o Luiz Paulo, até porque ele está desempenhando muito bem, não só o Campeonato Carioca todo, mas principalmente nos últimos jogos, é um cara que a gente tem que ficar de olho. se ele ficar disponível nas próximas rodadas no Campeonato Carioca, vale a pena a gente escalar ele, porque é um cara que está sendo bem regular, pela equipe do Volta Redonda, como eu comentei com vocês, muita gente vai fechar a Volta Redonda, vai colocar muitos caras Volta Redonda, mas não são todos que se destacam. São algumas peças específicas ali que vem jogando muito bem no Campeonato Carioca. Bem, esses aqui são os laterais seguros, eu vou aproveitar já também a falar aqui algumas apostinhas interessantes para ligas grandes. É, eu coloco o Jonathan, o Jonathan do Botafogo, por mais que ele encara ali o, o voltaço, mas eu vejo que ele é um cara interessante. O cara é interessante, o cara que tá chegando muito na linha de fundo, o cara que não tá só se destacando é, na parte defensiva, mas ofensivamente o cara tá começando a se destacar. Uh, aqui tem alguns, se a gente for olhar aqui os scouts dele, ele tá sempre pontuando com o desarme, sempre, sempre. Com finalização ele deu uma parada, deu uma pequena queda, ele também tem finalização bloqueada, deu uma pequena queda, mas é um cara que está cada vez mais participativo, ele está cada vez mais chegando ao campo de ataque, é um cara que pode se destacar na parte defensiva com o desarme contra o Voltaço, então acho que uma apostinha nele, eu acho que é interessante para essa rodada, ele tem chance de pontuar também com finalização, chegar ali de fundo, pontuar com finalização e também com assistência, então uma apostinha ali pode ser o Jonathan do Botafogo, cara que também está pontuando com, pass com passe para finalização dos últimos jogos, tem se destacado nisso, e aí tem outro lateral que eu posso destacar aqui para vocês, que é o Felipe Luiz do Flamengo. É um cara que, pelo menos nesses jogos que ele teve disputando no Campeonato Carioca, ele tem se, tem se apresentado de uma forma um pouquinho diferente que a gente viu na última rodada. É lógico que ele não deve subir tanto ao ataque, deve ser um pouquinho mais tímido contra o Palmeiras, mas ele com certeza ele vai subir um pouco ao ataque. E quando ele está subindo ao ataque, ele está criando boas oportunidades de gol, dando passo para a finalização, é um cara que está finalizando para gol, isso é bastante interessante, e também está pontuando com desarme, então um cara que pode ser interessante contra o Palmeiras, é lógico que a gente tem que ver as prováveis escalações ali definidas para esse jogo, mas o Felipe Luiz pode ser interessante. E outra apostinha também, eu vejo que pode ser o Vinha, o Vinha do Palmeiras, é um lateral que a gente conhece muito bem o histórico dele, ele não começou tão bem a temporada, está um pouquinho abaixo, mas ele vai encarar, bater de frente ali, por exemplo, com o Isla, lateral do Flamengo, isso se não jogar o Mateuzinho, o Mateuzinho está relacionado, ele volta para esse jogo, e também com o Diego, então ele pode pontuar com o desarme nessa partida, já que ele vai estar tá ali batendo de frente, principalmente com esses dois jogadores, e também com o Everton Ribeiro, um cara que é bom no drible, é um cara ágil, mas também que cede desarme para o lateral, então quem está jogando naquela região. Então, os principais laterais para essa rodada que eu vejo, na minha opinião, são o Guilherme Arana, o Calegari, e eu incluiria também, o Luiz Paulo do Volta Redonda como boas opções de laterais, laterais mais seguros para essa rodada. E apostinhas eu poderia colocar aí o Jonathan, o Felipe, o Jonathan do Botafogo, o Felipe Luiz do Flamengo e o Matias Vinha do Palmeiras, tá? Tem outros laterais aqui, mas eu vejo que não são tão interessantes para essa rodada principalmente falando. Muita gente vai perguntar, por exemplo, do Raul Cáceres, mas eu não vejo ele tão regular e eu vejo que não é uma partida tão boa para ele é, do Cruzeiro. Ah, mas ele tem chance de pontuar bem com o design, mas eu acho muito arriscado colocar ele num clássico onde a equipe dele principalmente não é tão favorita para essa rodada, tá? Vamos então, aqui já falei de goleiro, zagueiro, lateral, vamos para meias, como comenta comento aqui vocês têm muita opção de meia bom para essa rodada. Eu vou começar falando primeiro aqui dele. Eu vejo que, para minha opinião, é a principal opção de meia para essa rodada, que é o Nenê, meia do Fluminense. Cara, ele está jogando um absurdo. Absurdo que esse cara voltou a jogar. Aqui no Rei do Pitaco só tem uma partida válida. Mas se a gente for pegar os últimos três jogos dele ali, são 12 finalizações por gol. 12, o cara está finalizando muito. Uma média de quatro finalizações por jogo. Passes para finalização 10... 10 passes para finalização dos últimos 3 jogos e está dando pelo menos 3 passes para o jogo. Lembrando que na estreia dele contra o Volta Redonda do Campeonato Carioca ele deu 7 passes para finalização. É muita coisa. Foi um jogo difícil, hein? não foi um jogo fácil. Além disso, também está pontu... tá batendo falta muito bem, fez gol de falta no Campeonato Carioca, deu assistência para gol. Então, um cara que está jogando muito, muito bem. Eu vejo que contra o Nova Iguaçu. Ele, cara, não tem o que deixar de fora. Se você for jogar uma liga dobro nada, ele é uma boa opção. Assim como o companheiro de equipe dele, o Iago Felipe. <risos> o Iago Felipe, cara, é... É um deboche o que ele tá jogando. É um deboche o que ele tá jogando. É incrível o que ele tá jogando. E nos últimos três jogos, ele fez 16 desarmes. 16 desarmes nos últimos três jogos. É muita coisa para um meia. Nos jogos válidos no Rei do Pitaco, são apenas sete desarmes aqui, mas ele fez 16 desarmes nos últimos três jogos. Além disso, ele tem um gol marcado também no Campeonato Carioca, mas ele também, quando ele sobe ao ataque, ele também está participando um pouco nas jogadas ofensivas nos últimos três jogos. Ele deu três passos para finalização. Então, um cara que pode desempenhar muito bem, pode pontuar muito bem nessa rodada. Se você for jogar uma liga dobronada nessa rodada no Rei do Pitaco, o Iago Felipe é uma boa opção, porque ele tem sido um cara bastante regular, um cara bastante consistente e vai pegar uma equipe que cede desarme para adversário. Para quem não assistiu a análise que a gente fez é, dos confrontos, eu falei bastante aí sobre isso, sobre a possibilidade do Fluminense pontuar muito bem com desarmes nas últimas, na, nessa rodada contra o Nova Iguaçu. Eu confundo o Nova Iguaçu com o Volta Redonda, não sei porquê. Terceiro meio aqui, vamos abrir, cadê ele aqui? Tá para cima, tá para baixo, tá para baixo, tá para cima. Cadê ele? Tá aqui para baixo. Então, que é o Nacho Fernandes. Incrível o que esse cara tá jogando. O impacto dele no time do Atlético Mineiro. Incrível. Em mais de 50% dos gols do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, tiveram participação do Nacho Fernandes. Fora isso, oito finalizações, passe para finalização... O cara já tem três gols no Campeonato Mineiro, inclusive um gol de falta. Tem assistência, o cara tá pontuando com finalização, tá pontuando com falta sofrida. Então, um cara que é referência do time, não tem como. As principais jogadas de ataque do Atlético Mineiro passam por ele. E ele, cara, é disparado, tem que estar no seu time porque o cara é muito regular. Se tem um cara que tá sendo regular nesse, nesse início de temporada, e assim, se a gente for pegar, lógico, um recorte grande de jogos, aqui no Rio Pitaco só tem dois. Esse cara é o Nacho Fernandes. Inclusive, para você que não segue a gente no Instagram, siga lá, tá o um link aqui embaixo, tá até aparecendo aqui embaixo, aqui no vídeo. A gente está postando todas as rodadas, até mesmo rodadas que não valem para o Rei do Pitaco. A gente está postando as estatísticas dos jogadores, as principais estatísticas, principalmente aquelas que poucas pessoas veem é, para o Rei do Pitaco. Então, além das, do, dos gols e uma assistência que tem no Campeonato Mineiro... Tem também aquelas estatísticas que não aparecem, então um passo para finalização, que a culpa não é dele se o cara não fez gol, se está apontando com outros scouts, então a gente está sempre de olho nisso, trazendo aqui para vocês, tá? Outro bom meia para essa rodada, eita que travou o aplicativo do Rei do Pitaco, hein? Eita Buder, hein? Deixa eu reiniciar aqui no aplicativo, que travou feio, hein? Eita bastião, travou feio aqui o aplicativo, hein? vamos lá então, deixa eu reiniciar meu aplicativo aqui do rei do pitaco que travou feio, hein? Tô até preocupado, porque travou feio aqui travou bonito, hein? deixa eu fechar aqui vamos abrir de novo aqui, o rei do pitaco, opa, cliquei errado aqui enquanto isso já vou falando aqui alguns, algumas boas opções para a gente poder escalar nessa rodada como a Rascaeta, eu acho que mesmo sendo um jogo complicado para ele eu acho que pode ser um bom jogo para a gente poder ficar de olho e escalar ele porque cara, ele é o cara que cria tudo, as principais jogadas de ataque do Flamengo passam pelos pés do Arrascaeta é incrível que ele está jogando nesse, nesse início de temporada ah, Anderson, mas campeonato carioca, não conta, é um campeonato nível muito inferior agora ele vai pegar o um Palmeiras, que é um time que está no nível igual ou então tá muito igual, ou então um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas, cara, o Arrascaeta, pra quem lembra, no Campeonato Brasileiro, na reta final, ele junto com o Gabigol foi super decisivo. Jogo fácil, jogo difícil, o cara tava jogando muito. E nos três jogos que ele tem no Campeonato Carioca, ele tem dez finalizações nos últimos três jogos, né? 10 finalizações e 18. 18 passes para finalização. É muita coisa o que o Arrascaeta tá produzindo para esse time do Flamengo. Então, ele eu vejo que é uma boa opção para uma, uma liga mais segura. Eu acho que vale, vale a pena colocar ele. Eu colocaria ele, talvez, como uma quarta boa opção de meia para essa rodada. Então, até mesmo terceira. Você pode colocar um Nenê, o Nátio, o Rascaeta numa dobronada. Ou então, colocar um 4-4-2 com o Iago Felipe. Eu vejo que essas são as quatro melhores opções para você poder colocar numa liga mais segura, numa né? dobronada, dentro do Rei do Pitaco. É, apostinhas. Vamos lá para apostinhas aqui apostinhas aí dos dois lados, né, das, dos jogos que nós temos para essa rodada. Ele não está aparecendo como provável aqui, mas eu vejo que o Gabriel Menino pode ser um cara interessante para essa rodada. Ele está como dúvida ainda aqui no Rio do Pitaco, mas eu vejo que ele pode ser um cara bastante interessante ali para essa rodada, até porque é um cara que... Pontua com finalização, um cara que também pode cobrar a bola parada. E um cara que pontua muito bem com o desarme. Então, nos últimos jogos que ele fez pelo Palmeiras, ele está voltando agora de lesão. Mas nos últimos jogos que ele fez pelo Palmeiras, ele se destacou principalmente nesses scouts. Finalização e desarme. Tem feito ali 4 ou 5 pontos ali por jogo. Mas é um cara interessante para essa rodada também. A gente tem que ficar de olho nas notícias, que pode ser um cara que pode surpreender. O Zé Rafael o Zé Rafael que no campeonato, o Paulista tem se destacado bastante com o desarme, bastante com o desarme, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, se não me engano ele fez acho que, acho que foi 11 pontos, eu não lembro agora de cabeça, ele fez 11 pontos, destacou muito com finalização, muito com desarme, então um cara que pode surpreender, pode ser titular nessa final contra o Flamengo, e aí aproveitando o Flamengo e Palmeiras, temos o Diego do Flamengo, um cara que voltou muito bem, Botou muito bem nessa temporada. Um cara que tem, sido, tem, tem jogado bem. Ele não está jogando tão à frente. Está jogando um pouquinho mais equado Mas é um cara que está produzindo. Um cara que está produzindo bem. Tem duas assistências do Campeonato Carioca. Está apontando, tá apontando. Não está produzindo com passe para finalização. Está finalizando. Está um pouquinho tímido ainda. Mas é um cara que pode ser bastante importante nesse jogo contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras é a tendência que jogue bastante recuado. Jogue bem atrás não vai dar espaço para o Flamengo, Flamengo, vai jogar bem compactado, e é esses meias que jogam um pouquinho mais atrás, como o Diego, como o Gerson, pode se destacar com um passe longo, com uma assistência ali que, como, como posso falar, que passa ali para a linha de marcação e caia já direto no pé do Gabigol, direto no pé do Bruno Henrique, então o Diego pode ser bastante importante para ajudar o Flamengo nessa final, contra o Palmeiras, ele pode ser um cara diferente aí, além do mais porque ele começou muito bem essa temporada, é um cara que tem se destacando bastante e pontuando principalmente com o desarme dentro do time do Flamengo, um cara que mesmo jogando fora de posição, a posição dele é um meia mais avançado, ele está jogando um pouco mais equado, mas ele está marcando bem, ele está desarmando, cometendo poucas faltas e desarmando na bola, então um cara que pode surpreender. Vamos dar sequência aqui? Uh, meia do Botafogo eu vejo o Felipe Ferreira, eu tô gostando bastante desse cara, viu? Tô bastando, gostando bastante, falei dele na última rodada, fez gol aqui Na última ou na penúltima? Acho que foi na, isso na última ou na, última, na penúltima, não lembro agora de cabeça Mas é um cara que tem se destacado bastante no, no Botafogo e tá ganhando cada vez mais espaço Um cara de lado de campo, um cara que joga com o pé trocado, que corta para dentro e finaliza para gol é um cara bastante interessante, cara da bola parada, um cara que cobra escanteio. Olho no Felipe Ferreira, que é um cara que pode se destacar no decorrer do Campeonato Carioca dentro do Rio de Pitaco. Nos últimos três jogos, ele está pontuando muito bem com finalização, fez gol. É um cara que está dando um passe para finalização, está criando oportunidade de gol. Então, é um cara para a gente ficar de olho. Felipe Ferreira, do Botafogo. O Volta Redonda, como eu comentei, tem chance de segurar SG? Na minha opinião, tem. Não são grandes, mas tem chance de segurar SG mas é um time que nos últimos jogos aí tem sofrido um pouquinho na parte defensiva e o Felipe Ferreira é um cara que eu vejo que na ausência de Babi e o Marcinho quem dê dúvida para esse jogo o Felipe Ferreira pode se destacar nessa partida contra o Volta Redonda então é um cara interessante e aí no time do Volta Redonda tem é um cara que pouquíssimo a gente vai olhar e que na minha opinião é o principal jogador da equipe que é o Luciano Naninho um cara que tem se destacado bastante nos últimos jogos de volta redonda. Nos, no, no, no, se a gente for pegar o recorte aí dos últimos jogos, ele tem dois gols marcados, está pontuando finalização, está dando passo para finalização. Um cara muito interessante, um cara que está fazendo uma ótima dupla ali com o Aleph Manga. Então, um cara que está jogando bem, está se destacando nesse time do volta redonda. E eu não, não duvido nada de ele aparecer no num, num Botafogo, no num Vasco, na Série B um cara bem interessante, um cara que está produzindo bastante no Campeonato Carioca e nos últimos jogos também. Somente a gente pegar o um recorte dos últimos jogos e contra o Botafogo eu vejo que ele pode se destacar nessa rodada. E o último nome que eu trago aqui, de meia, que pode se destacar nessa rodada. Deixa eu ver se ele está aqui ou se ele está como dúvida, eu não lembro agora. Acho que ele está como dúvida ou ainda não está provável. Cadê? Deixa eu ver aqui. Flamengo e Palmeiras, vamos lá. provável, vamos ver, ele não está aparecendo aqui, mas é um cara para a gente ficar de olho, hein? que é o Gustavo Scarpa, cadê aqui? Aqui, Gustavo Scarpa, Gustavo Scarpa é o cara da bola parada, o um cara que tem se destacado e muito bem no Campeonato Paulista com finalização, ele tá chutando de fora da área, de dentro da área, de média, longa, curta distância, tá finalizando bastante e tá dando passe para finalização. Nos últimos jogos ele tem se destacado principalmente por conta disso. Para quem lembra, para quem acompanha o Palmeiras do Campeonato Paulista, viu que ele está se destacando bastante. Para quem acompanha a reta final do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, viu que ele também estava se destacando bastante, principalmente na bola parada. Então é um cara que pode ser um cara diferente. A gente tem que ficar de olho. Ele está ainda como nulo no rei do pitaco, mas se ele aparecer, por exemplo, como dúvida, eu acho que vale a pena, principalmente numa liga grande ali, o Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras. Então eu trouxe aqui os principais meios para a gente poder escalar nessa rodada, entre apostas, opções seguras e opções ousadas para essa rodada. Vamos pular agora para atacantes, para a gente fechar aqui e chegar na nossa reta final de dicas aqui pra, para os estaduais no Rei do Pitaco. Bem, atacante eu vejo que mesmo sendo um jogo difícil ou não, acho que não tem por que não colocar o Gabigol. O Gabigol voltou muito bem, ele não está jogando mais tanto fixo, ele tá se movimentando bastante no campo de ataque. E tá sofrendo falta em regiões que ele não costuma sofrer falta. Tá finalizando para gol. Tá participativo do jogo. Tá buscando a bola. Tá se movimentando. Não tá aquele cara fixo. Últimos três jogos dele: 13 finalizações para gol. 13 é muita coisa. Muita coisa. Mesmo ele não fazendo gol na estreia dele no Campeonato Carioca, ele finalizou, se não me engano, foi seis vezes do gol. Quatro pontos, sem gol e sem assistência. Então, um cara que vai jogar. Tem, tem tudo para fazer uma boa pontuação. Contra o Palmeiras na final da Recopa. E aí tem algumas outras boas opções interessantes para essa rodada aqui. Temos pelo lado do Fluminense o Fred. O Fred tem se destacado bastante. Eu não sei o que vocês têm achado do Fred. Eu tenho gostado bastante dele. Nos últimos três jogos ele fez oito finalizações. Oito finalizações. Eu não lembro dele fazendo oito finalizações seguidas no Campeonato Brasileiro. Ou no Campeonato Carioca na temporada passada. Eu não lembro. Eu sei que nesse sistema tático do Roger Machado ele tem se destacado bastante. E tem sido bastante útil para o time do Fluminense, porque ele consegue segurar a marcação, porque é um homem de referência, e aí os homens de lado do Fluminense, os homens de meio que chegam para ataque, estão tendo espaço, estão conseguindo dar um passo para o lado, um passo para o outro, uma finalização de média distância, então o Fred tem sido bastante interessante para esse time do Fluminense. E quando ele não consegue fazer esse corta-luz, né? Então atrair a atenção do sistema defensivo do time adversário, ele está recebendo a bola sempre em condição para poder finalizar para gol. E ele em poucos toques na bola está conseguindo resolver. Está finalizando para gol, está fazendo gol. Então gol de cabeça, gol de finalização na entrada da área, do lado da área. Então um cara que está sendo bastante interessante no time do Fluminense nesse início de temporada. Então eu vejo que o Fred é assim, uma boa opção para essa rodada contra o Nova Iguaçu. E aí a gente vai falar do cara que tem sido a sensação do Campeonato Carioca, que muita gente vai escalar ele, mas tem que escalar mesmo, porque na minha opinião, acho que o Aleph Manga, eu vejo ele nem como opção uma opção aposta, eu vejo como uma opção real para essa rodada. A diferença é que ele não está participando do Rito Pitaco desde o início do Campeonato Carioca, porque se ele estivesse participando do Campeonato Carioca desde o início, ele teria a média altíssima, uma média altíssima. Eu peguei um recorte aqui, ó, ele tem 7 gols no Campeonato Carioca, uma média ali, não vou falar média, eu vou falar só dos últimos jogos. Os últimos três jogos, ele fez 13 finalizações. Três jogos, 13 finalizações. de quatro finalizações por jogo. E não tem aquela coisa de, ah, ele chutou muito no jogo, no outro chutou nada. Não, ele tá finalizando em média quatro vezes no gol mesmo. Então o um jogo aqui que eu anotei, ele fez 5, seis finalizações. É um cara que chuta pra caramba, chuta pra caramba. E outro, e outro detalhe, é um cara que... Ele ajuda na construção ofensiva do Volta Redonda. Do Volta Redonda. Então ele está dando, tá dando assistência para gol. Ele está dando assistência para finalização. desses três jogos, ele tem nove assistências para finalização. É muita coisa que esse cara está produzindo. E na minha opinião, vale a pena colocar ele, por exemplo, numa nada. Porque eu repito, muita gente não vai colocar ele. Porque não tem Vai colocar ele muito mais porque é o atireiro do Campeonato Carioca. Ponto. Mas se for analisar a fundo as estatísticas dele, jogo a jogo, contra o Fluminense, ele jogou muito bem. Ah, mas o Fluminense voltando de temporada, não sei o que, mas ele jogou muito bem, ele atuou muito bem. Se valesse pontos para o Rio do Pitaco, ele teria feito no mínimo 12 pontos, no mínimo 12 pontos. Ele fez gol, deu passe para a finalização, pontou falta sofrida, ele fez, só faltou chover, só faltou chover. O Aleph Manga, na minha opinião, é uma boa opção. Uh, de ataque, não dobrou nada uma liga grande, uma liga média, acho que vale a pena e aí do ataque do Atlético Mineiro vamos lá, ataque do Atlético Mineiro é difícil, hein é difícil, o Hulk acho que o Hulk é válido para uma liga grande uma liga grande, ele caiu um pouco de produção, nos últimos três jogos são três finalizações para o gol uma liga grande, vale a pena a aposta agora se você for jogar uma liga pequena aí eu acho que é um pouquinho arriscado pelo que ele tem jogado pelo que ele tem apresentado. Então, ele, tá jogando, ele não está conseguindo fazer a jogada principal dele, que é trazer para dentro e finalizar para gol. Ele não está conseguindo. Ele está vindo muito para dentro, e aí a jogada não está fluindo. Então, vejo que o Hulk, por exemplo, esse jogo contra o Cruzeiro, vale a aposta? Uma liga grande vale. Agora, uma liga pequena, tem um pé um pouquinho atrás. Até porque, do atleta, no ataque do Atlético Mineiro, eu listaria o Keno, a principal opção. Keno, atacante do Atlético Mineiro, na minha opinião é a principal opção, o cara que tem, teve altos e baixos do Campeonato Mineiro, contra a Caldense não foi tão bem, mas nos outros jogos ele foi bem, finalizando de fora da área, na entrada da área, dando passe para para finalização, é, dando assistência para gol, então um cara que tem pontuado muito bem, também tem pontuado com o desarme, Lembrando sempre que o time do Cuca o Atlético Mineiro do Cuca é diferente do Atlético Mineiro do Sampaoli, então ele está cumprindo uma função diferente, assim como o Arana, assim como outros jogadores da temporada passada, porém eu vejo que o Kannon é uma boa opção do clássico contra o Cruzeiro, ele caindo pela esquerda, talvez ele venha um pouquinho pelo meio, talvez ele possa inverter lado para a direita, mas eu vejo que o Kannon, na minha opinião, é a melhor opção de ataque para essa rodada. Então as melhores opções de ataque para essa rodada, na minha opinião, são o Gabigol, o Fred Alef Manga e o Keno, essas quatro opções aqui eu vejo que são interessantes. Apostinhas para essa rodada, eu vejo o Rony, atacante do Palmeiras, se ele for jogar de ponta, é uma ótima opção, se ele for jogar de 9, falso, é também uma ótima opção, que o cara, muita velocidade, muita finalização, cara que está toda hora colocando o um companheiro na cara do gol para finalizar, contra o defesa e justiça, fora o gol, jogou bem, Produziu ali estatísticas, scouts que poderiam ser convertidos para pontos. Então o Rony, além disso, nesse início de temporada ele também tem jogado bem. Nos campeonatos mata-mata da -mata, temporada passada, para quem lembra, ele foi um dos grandes destaques. Só não foi eleito o melhor jogador da América, porque o Marinho só fez, só faltou chover. Então o Rony do Palmeiras pode ser uma boa, puxando contra-ataque, principalmente. O Palmeiras vai apostar muito nisso. Do outro lado tem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que nesse início de temporada, todo que é o que Campeonato Carioca, ele finalizou para gol mais que o Gabigol. Mais que o Gabigol. São 15 finalizações em 3 jogos. Então, o, o Bruno Henrique tem se destacado bastante. É um cara que, de velocidade, de drible, que finaliza de dentro e de fora da área. Um cara que tem uma impulsão absurda. O um cara sobe muito, finaliza de cabeça. Então, um cara bastante interessante, principalmente, para abrir, ajudar a abrir a zaga do Palmeiras. É uma boa aposta. É... Perguntaram no Instagram sobre o Breno Lopes, ele deve jogar, a gente tem que esperar um pouco como que vai sair a escalação do Palmeiras, mas se for a prévia que está saindo agora, ele vai jogar de falso 9, a de falso 9 eu não gosto muito, gosto mais dele caindo é de lado de campo, onde ele se destacou no Juventude, e aonde é algumas partidas pelo Palmeiras nessa temporada, na temporada passada ele se destacou, então se ele cair pelo lado do campo, eu acho uma boa opção uma boa aposta para essa rodada Breno Lopes, se ele jogar de lado de campo é uma boa, se jogar de falso 9 eu tenho um pé um pouquinho atrás, até porque ele não produziu tanto quando ele joga de falso 9 aí, ah, ataque é, tá do Atlético Mineiro temos dois nomes né? é... cadê eles aqui? deixa eu listar aqui que é o Savarino e o Vargas deixa eu colocar aqui, eles que estão disputando uma vaga no time, ah não, não está mais o Savarino, mas o Savarino a gente tem que ficar atento que ele pode aparecer como titular, até porque é, o, o Cuca gostou muito dele, entre, entre o Savarino e o, e o Hulk, o Cuca gostou mais do Savarino, até porque ele permanece, ele consegue jogar na ponta, grudar na linha lateral até a linha de fundo, depois trazer para dentro. Já o Hulk não. Ele tem mais dificuldade de jogar, de seguir até a linha de fundo. Então por isso que ele busca sempre trazer para dentro. Então eu vejo que ele está na dúvida, mas o Savarino, se aparecer como dúvida, é uma boa opção. Já o Vargas, eu estou gostando bastante dele. Estou gostando, gostando bastante dele. Não tem todos os jogos dele aqui disputados no Rei do Pitaco, apenas três mas é um cara que tem feito gols nos últimos jogos, dois gols nos últimos jogos, tem pontuado com finalização, é um cara que tá sendo... Eu tô gostando mais dele na era Cuca do que na era Sampaoli. Tudo bem que é início de temporada, mas é um cara que tem jogado muito bem. Tem feito com facão, então ele vem da ponta para dentro da área, tem jogado de falso 9, tem jogado muito bem, tem dado assistência para finalização. Então é um cara que eu tô gostando bastante ali, jogando no meio da área de falso 9 principalmente, que é o Vargas. Se você quiser fazer outro tipo de aposta para essa rodada, tem uns nomes interessantes aqui. Você quer fugir do óbvio, Ah, vou jogar numa liga muito grande, uma liga de um real, uma liga gratuita, tem nomes interessantes aqui. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o Bruno José, atacante do Cruzeiro, um cara de lado de campo, um cara que se movimenta bastante, É um cara que tem finalizado bastante para gol dentro do Campeonato Mineiro, bastante, deixa eu ver se vai abrir aqui. Tem quatro jogos dele no Campeonato Mineiro, legal. Uh, nos últimos três jogos, são oito finalizações e três assistências para finalização. Então, um cara que nos últimos jogos, ele jogando pelo lado do campo. Quando ele joga no lado do campo, ele está se destacando bastante. Então, é um cara que pode fazer uma bagunça na zaga do Atlético Mineiro, o Bruno José. Nos últimos jogos, ele tem se destacado, tem criado, tem criado muita oportunidade de gol para os seus companheiros. Então, um cara bastante interessante. Um cara mais de passe e também finaliza bastante para o gol. Tem o Rafael Sobis que é o cara da bola parada, se tiver pena, se tiver falta, principalmente próximo do gol, ele é quem cobra. É, muita gente vai se assustar pelo número de finalizações dele, deixa eu ver se tem aqui, nesse do rei do Pitaco. Mas a maioria das finalizações foi feitas em um jogo só. Então aqui, ó, foi simulando contra o Boa, o Boa Esporte. Foram cinco finalizações só nesse jogo só nesse jogo, mas era o Boa, a gente comentou aqui sobre o Boa, uma equipe muito frágil, uma equipe com um sistema defensivo que dá muito espaço, cede muito espaço, cede muito ponto para o atacante, então o Rafael sobe se destacou. Entre esses dois, eu apostaria, por exemplo, no Bruno José, até porque é um cara de velocidade, e a zaga do Atlético Mineiro a gente entende que é uma zaga lenta, uma zaga que sofre muito com o jogador de velocidade, é uma zaga que contra jogos grandes sofreu gol, então o Bruno José eu vejo que, Pode levar muito mais perigo para o time do Atlético Mineiro do que o Rafael Sobis, Mas são duas boas opções para essa rodada. Vale a pena dobrar? Na minha opinião, não. Eu iria com um ou outro, tá? Outra opção interessante aqui é a do Botafogo. Vamos lá. Aliás, tem duas para esse jogo aqui. Duas opções bem interessantes. Ele não está comprovável, mas está relacionado para o jogo. Que é o Marcinho. Cara, eu tenho gostado bastante desse cara. Agora que ele está jogando mais próximo do gol, Marcinho, não vou nem abrir aqui que eu estou com medo de travar o aplicativo do jeito Pitaco. Mas é um cara que nos últimos jogos tem se destacado, principalmente com passe para finalização. Ele está criando muita oportunidade de gol para o Botafogo. Com o Babi, sem o Babi, sem o Varley, com o Varley, com o Enio, sem o Enio, com o Navarro, sem o Navarro. Ele, independente desses caras, ele está criando. É incrível que ele está criando, ele deu oito passes para finalização nos últimos três jogos do Botafogo, tem, tem é, é, jogado bem, com, tem pontuado também com desarme. É um cara que finaliza pouco, mas é um cara muito mais colaborativo para a equipe. Ele é muito mais construtor. Apesar de ele ser um cara que pode jogar de falso 9, ele também pode jogar pelos lados do campo. Mas o Marcinho é um cara interessante, que seria parecer aparecer comprovável, numa liga grande, vale sim uma aposta no Marcinho, atacante do Botafogo. Agora, pelo lado do Volta Redonda. a do Aleph Manga... Tem um cara aqui que chama João Carlos, um cara bastante interessante também. Um cara muito participativo de jogadas, de ataque, do Volta Redondo. Um cara que se movimenta bastante, já tem quatro gols marcados no Campeonato Carioca. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Carioca, só está atrás do Aleph Manga, se não me engano. Ele nos últimos jogos está apontando muito bem com finalização. Está criando chance de gol, dando passe para finalização, criando espaço. Um cara bem interessante. Numa liga grande, vale uma dobra acho que vale uma dobra, João Carlos e Alef Manga acho que vale uma aposta, uma duplinha ali, uma liga de um real, de dois reais, colocar os dois, porque os dois são os caras que mais finalizam para gol do Volta Redonda, os caras que mais não passam para finalização do Volta Redonda, é o artilheiro e o vice-artilheiro do Volta Redonda no Campeonato Carioca, então são dois atacantes interessantíssimos para essa rodada. E uma outra apostinha aqui para fechar, que eu vejo que vale a pena para uma liga grande, no Rei do Pitaco é o Menino Kaique, né, ele que tá, o um cara que tá até sendo monitorado pelo Manchester City, deve pro Manchester City no meio da temporada, o um cara que mal subiu pro time principal, já deve já tá de saída, já do Fluminense no última rodada ele fez gol tá produzindo, tá finalizando para gol, tá dando passe para finalização é um moleque muito interessante muito interessante, que eu acho que vale a pena numa liga grande, o Kaique atacante do Fluminense, para você diferenciar para essa rodada beleza gente, então aqui eu trouxe, ó Opções de ataque seguras, na minha opinião. Gabigol, Fred do Fluminense, Aleph, Manga do Volta Redonda e Keno do Atlético Mineiro. Entre os atacantes do Atlético Mineiro, eu vejo que o Keno é o melhor, é a melhor opção para essa rodada. Contra um Cruzeiro que tem a melhor defesa, porém não é uma defesa que passa com segurança, uma defesa que contra equipes na parte de, meio de, na parte de topo de tabela tem um pouquinho de dificuldade. E principalmente contra ataques velozes, é uma na zaga lenta, principalmente com o Brock com o Manuel, agora me fugiu o nome do outro zagueiro, mas é uma zaga que sofre um pouco com ataques velozes, e o Kenneth conhece muito bem como que ele joga. É, apostas de ataque, o Rony do Palmeiras, Bruno Henrique do Flamengo, Breno Lopes do Palmeiras, mas depende muito da função que ele vai é fazer dentro de campo, a dupla de ataque do Atlético Nero Vargas, e Savarino, o Savarino não aparece nem como dúvida, mas se aparecer eu vejo que é uma ótima opção, ele que está jogando muito, ele que quer conseguir aí garantir uma vaga no ataque tão concorrido do ataque do Atlético Mineiro, para quem quer ser fugido óbvio, apostar numa apostinha ali, ah, vou contra os favoritos, tem o Bruno José do Cruzeiro, que eu destaquei, na minha opinião um cara que está produzindo muito nos últimos jogos, não só para ele, mas também para a equipe do Cruzeiro, o Rafael Sobis, eu acho que não vale a dobra, mas o Rafael Sobis também se destaca na, pra, na, nas últimas rodadas. E aí, Kaique do Fluminense, Marcinho do Botafogo e João Carlos do Volta Redonda. Se você gostou desse vídeo aqui de dicas aqui, não só deixa seu like, deixa também seu comentário, comente, é bastante importante para a gente, para ajudar para a gente saber se vocês estão gostando desse vídeo ou não. Você que não é inscrito, cara, inscreve-se, ativa o sininho aqui para você ser sempre notificado sobre vídeos de dicas para a Rede do Pitaco. E também para o Cartola, já que o Brasileirão está voltando. Então, ative o sininho para você ser sempre notificado. E também nos siga nas outras redes sociais. A gente está sempre postando dicas, análise e informação nas outras redes sociais do Dicas Cartola. E também entre agora no nosso grupo do Telegram. Entra lá, opa, entra lá, porque a gente também vai postar algumas outras dicas, além dessas dicas que a gente colocou aqui nesse vídeo. Dicas, notícias de última hora, estatísticas, informações... Tudo a gente vai trazer para vocês, para vocês poderem imitar e mandar bem nessa próxima rodada do Rei do Pitaco, beleza? Paulistão tá voltando, nesse sábado a gente vai fazer um vídeo aí, um vídeo um pouquinho mais curto, mais sobre dicas do Paulistão, muita gente gosta, muita gente quer jogar o Paulistão no Rei do Pitaco, muita novidade, muita coisa acontecendo nesse intervalo aí que nós não tivemos jogos, a gente vai fazer um vídeo para vocês aí também de dicas do Paulistão no Rei do Pitaco. Beleza? Forte abraço, galera. Muito obrigado a todos aí por terem assistido o vídeo, por todo mundo que está se inscrevendo, está chegando muita gente nova agora no canal. E é nóis, tamo junto. Forte abraço e fui!